Terapia ABBA é agressiva para as crianças? Algumas vezes as pessoas ficam angustiadas quando o médico indica terapia ABA para os seus filhos com autismo. Elas pensam, jogam na internet e encontram algumas coisas do tipo aba é agressivo, aba é aversivo, aba um, deixa a criança encurralada numa mesinha, a criança grita, odeia terapia. Mas será que é importante fazer dessa forma? Será que é assim que a aba é feito E eu digo para vocês, não. E por isso que eu coloco aqui, da minha metodologia, e por isso que eu estudo tanto e tento trazer para vocês. A dica de fazerem aba com estratégias naturalistas. O que é a aba? A aba é uma ciência. A aba pesquisa experimentos e traz resultados que podem ser replicados e que trazem garantia de resultados. E a gente sabe que há muitos anos se faz na ciência, experimentos na análise do comportamento, que a aba é Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada. Nós sabemos que a ciência, assim como também a indústria de medicamentos e indústrias de vários outros tratamentos, já fizeram experimentos e já fizeram coisas que nas épocas anteriores, no passado, eram normais, eram naturais. Faziam sim experimentos que podiam ser mais aversivos para as crianças e para as pessoas que se submetiam a ele. Hoje, não acontece mais isso. Se aprendeu com os erros inclusive do passado e hoje as terapias e estratégias passam por conselho de ética e a gente só faz com as crianças o que deixa elas felizes. As terapias com estratégias naturalistas vêm aí para trazer uma revolução no tratamento do autismo com as crianças. Que incorpora, que junta técnicas da ciência, a aba que a gente sabe que funcionam, mas considera afeto, motivação, iniciativa, ideias, repertório que a criança já tem junto com neurociências. E a gente sabe que para aprender, a gente aprende melhor, o cérebro funciona melhor quando a gente tem motivação para fazer aquilo. Então, as estratégias naturalistas, elas consideram muito a iniciativa da criança e o repertório da criança e a criança ser feliz. A gente faz as terapias com amorosidade, com muito cuidado, considerando sempre o que é que vai fazer aquela criança curtir, gostar. O problema que a gente tem na clínica é das crianças fazerem birra para ir embora. Elas ficam se segurando na porta porque elas não querem sair, porque ali é um ambiente tão reforçador, tão prazeroso e é isso que eu ensino para vocês o tempo todo a fazerem e os resultados são superiores ainda a resultados quando são feitos com técnicas muito radicais, muito estruturadas. Então a gente sabe que essa ciência trouxe informações importantes, mas também a neurociência traz para gente uma informação muito importante. O que faz grandes modificações no cérebro são hormônios e neurotransmissores ligados ao amor, à amorosidade, à empatia a você conseguir se conectar com o outro e isso é muito mais difícil do que você pegar um programa por escrito e ficar aplicando com uma criança de forma repetida e anotando que respostas e depois colocando num gráfico quando a gente fala de cérebro de criança a gente não tá falando de gráficos, a gente não está falando de, de média a gente está falando do nosso filho e com o nosso filho a gente quer que faça de uma maneira que considere as ideias dele, que considere essa criança ser feliz no futuro. Um bom exemplo para a gente conseguir visualizar isso é lembrar da nossa escolaridade, aquelas matérias que tinha um professor legal, divertido, que considerava as nossas respostas, que fazia uma interação, que considerava a nossa motivação, as nossas ideias, a gente aprendia muito mais, era muito mais prazeroso, a gente ficar esperando por aquela aula e tenho certeza que a gente vocês também trazem na memória aprendizado que realmente ficou enraizado em vocês dessas aulas que envolviam uma motivação intrínseca não é fácil fazer isso precisa de muito mais treinamento uma equipe que faz a aba naturalista, com estratégias naturalistas precisa de muito mais supervisão muito mais cuidado do mentor para analisar vídeos, que é o que a gente faz aqui constantemente com a nossa equipe, que é o que eu tento passar para vocês também no Instagram. Se vocês gostam, me avisem, sinalizem, porque daí eu vou fazer mais. Mais vídeos aqui e mais vídeos no Instagram, mas eu preciso saber. Então, deem um joinha se faz sentido para vocês e se inscrevam no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.